É só dar um papo yeah. desfocado, original como uma foto mal tirada, agilizando os trampos, deixando marcas nessa estrada. Ah, a fragança que destampo, ah, a soberba leva nada. O coração faz a batida, freestyle da vida não é piada. Ou nem cabia no verso, o inverso que proponho é o que mais tem sido feito. Esqueceram a cultura, tumultuaram tudo, se cegaram no sonho, esqueceram de onde veio. Hoje é só rap base, militante nas frases que fala, mas muito falha na conduta. O mal do homem é vaidade. Antes age mais na roda, os molequinhos jogando bola, a infância é que foi embora. Tudo agora é na maldade. O olho gordo atraído por uma promessa de vida Tiazinha com o joelho ralado, querendo a resposta divina Iludidos na dívida, divididos pelo Estado Por causa da sua visão diferente ou pelo seu cifrão guardado O jogo é esse, mano, desde o ano 13 A rua segue contratando quem vivia à margem RJ é sugado calor pra cacete Escola da rua são os menor com um fuzil pro alto A segurança não existe, a cultura tentam acabar Num deserto escasso, eles prometem encontrar o mar Enquanto a massa trampa fazendo acontecer para mais um político ter seu nome no lugar.